E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trarei para com vocês mais um vídeo especial aí dos inscritos que eu prometi pra vocês que eu fazer o evento de Natal com usagens de Natal dos inscritos. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Vamos lá, começando aqui com o Alien do Pinguim Natalino. O nome dele é Natus. A sua espécie é Crioterus. O seu planeta é Cines. E tem até a altura. Eu achei legal né, que ele colocou. A altura média dele que é 2,10. É com como habilidades, ele tem super força. A gente nota também né, que ele tem uma aparência aí musculosa, dá para associar que ele tem super força. Ele tem também um controle vegetativo e árvores, principalmente. Eu acho interessante isso porque não tem muitos aliens em áreas que são focados só em árvore, né? Mais plantas, tipo, fogo fado e selvagem. Eles são mais nas plantas. Não que eles não tenham relação com árvore, tem também, né? Já que os espó selvagem ele pode se camuflar numa árvore, né? No episódio a visita. mas mesmo assim, ele não tem muita relação com árvore, essas coisas. Agora, tem um que seja mais relacionado a árvore em si, madeira, essas coisas. Eu acho interessante também. Ele pode absorver neve para aumentar de tamanho. Eu acho legal isso porque tipo, ele não é um alien de gelo, né? que eu, o meu medo era isso. Eu tava com medo de vocês fazerem mais alien de gelo. Se a gente já tem friagem, iguana ártica, entendeu? Aí também tem os outros alien que tipo, você não viu, o Thomas Perks ele fez aliens de Natal. Inclusive, eu falei sobre ele no ano passado. Natal do ano passado, você não viu. clicar aí no card. Aí também são aliens de gelo, entendeu? Mais aliens de gelo, tá entendendo? Eu tava com medo disso. Só que nesse caso, não. Ele foi um alien criativo aqui. Ele tem poder de... De neve, de controlar a vegetação, eu achei interessante. Aí, obviamente, ele pode soltar bolas de neve, ele tem sim a manipulação do gelo, só que eu acredito assim que seria mais um poder secundário, entendeu? Eu acho que ele é mais focado na neve mesmo e no controle da vegetação. Mas faz sentido também, né? Ele tem o controle aí do gelo, do frio, essas coisas. Aí, sobre essa alienígena, eles nascem em formato de estrelinha, mas ao crescimento deles, eles vão absorvendo neve, galhos, pedras brilhantes, né? Que se tornam o seu corpo como músculo, ossos e outras partes também. Aí, as pedras que se parecem com luz de Natal. Quando eles dormem, elas, essas pedras entram em um ciclo de apagar e acender lentamente. É como se ele fosse uma um árvore de Natal ambulante, que tem uns pisca-pisca e tudo mais, né? Aí na sua puberdade, ele vai criando dois canos longos e grossos em suas costas, que lhe dão a capacidade de soltar... Neves por eles. ele. Ele até a da puberdade também, igual o fogo fato quando desabrocha, né? Como curiosidade, eles absorvem raízes e galhos para fazer seus ossos, e é bem comum que pinheiros nasçam nos seus braços, e aí saem para fora e fiquem pendurados. Próximo alien, o alien do Gabes, o nome dele é Portátil, a sua espécie é Camiloquionius, achei legal o nome da espécie, e o seu planeta é o planeta Arborex Glaces. Aí, é como poderes e habilidades, ele pode criar portais a partir das suas manoplas, que são naturais da espécie. E esses portais são em forma de flocos de neve. E eles desenvolveram essa habilidade, pois eles são famosos por serem ótimos entregadores. Eles conseguem armazenar coisas pequenas nas suas manoplas, por caberem muito pouco dentro das suas manoplas, além de atrapalhar o uso delas. Eles preferem usar sacos para carregar suas entregas ou qualquer coisa que, que ele esteja carregando. A né? eles também tem uma, uma boa resistência que adquiriram é ao carregar muitas coisas diariamente. Então, eles como se fossem aliens entregadores mesmo. Tipo, eles têm o poder já para fazer entregas. Eles não são ali ah, feito para luta, essas coisas. Não, Eu vejo eles como um animais pacíficos mesmo. Entendeu? Mas no caso do Ben, ele, ele poderia utilizar esse teletransporte dele para alguma coisa, alguma final na luta. Não sei, né? a gente sabe que o bem é um ser humano e, e ben, né? eles, Os seres humanos são bem adaptáveis, né? para usar os poderes de maneiras que a própria espécie nunca pensou em utilizar. E ele tem fraqueza, né? Diferente do Alienígena anterior que não tinha. <risos> Tanta brincadeira, galera. Mas a fraqueza dele é que ele corre bem devagar, mas eles entregam muito rápido. Eu acho que isso não é tão desvantajoso por causa que eles têm né? um sistema de teletransporte ali, né? Mas de 70% das suas movimentações são por teletransporte. Né? Então, é o que eu falei. Né? E ele tem um físico bem fraco. Como eu falei, no não para a luta. E eles também tem um limite de quantos portais eles podem usar. É, porque não tem que ser tão apelão não, né? A fim de criar infinitos portais sem se cansar. Aí como curiosidade, muitas vezes você pode encontrar essa espécie rindo aleatoriamente das coisas. Mas na verdade, eles usam isso como um código para poder se comunicar mais rapidamente entre eles. Eu achei bem interessante isso. Bom, vamos agora para o do Ren. Que o nome dele é Santa Skaena Monstrum. Cara, eu acho que o bem não colocaria um nome tão grande assim no alienígena não, enfim. Mas o nome da sua espécie é Christmas Satanas. Ó, oh, cara, se tivesse um acento aqui, vocês tem que cuidar. Quando for criar o nome das espécies, porque o, o bicho aqui colocar um acento ali é ficar satanás. Cuidado. E como o seu planeta é natal é o Daemonium Cavea. Acho que é assim que se fala. Bom... Como é que como foi criado o planeta dele? Ele foi criado a partir de uma molécula de neve Que se fundiu com a Vita Acceleration, Que é o acelerador de vida em latum Que ela é uma bactéria rara Que ela pode ser encontrada no espaço Que isso foi criado no universo do REM Aí depois dessa fusão a neve se acelerou E assim criou um planeta inteiro de neve, oxigênio, atmosfera e etc Já a espécie é assim ó, Um dia um raio de luz que veio do espaço É né, causado por um choque de dois planetas Depois desse choque a neve Que estava contaminada pela Vita Acceleration Criou um ser vivo de neve ilustra são transformando-se em uma espécie de gorro natalino com pernas. É algo bem desanimado mesmo, né? Aí vocês veem aí a aparência dele e tudo mais. É, tá bem simples assim, mas a gente vê aí, né? A lore que né? tem todo um lore por trás. E como poderiza habilidade, ele tem super velocidade, ele pode dar pulos enormes, ele tem super força nas pernas, unhas ultra afiadas. Ele também tem uma técnica chamada helicóptero que é basicamente assim, ele gira as pernas em alta velocidade, fazendo um efeito helicóptero. O, o bigoto faz com os bigodes dele, né? Aí também tem shooter de energia, ele cria tipo um kit chakra, é chamado Shooter Gear, aumentar a força das suas pernas e isso aumenta a sua velocidade também. Aí tem um segundo modo, que é esse aí que ele fica mais da hora, né? que é o modo soft. Aí como poderes, basicamente é tudo aumentado. Ele fica cinco vezes mais rápido em todos os aspectos. É, os saltos dele são a níveis astronômicos. Ele tem uns unhas aumentadas. O modo helicóptero fica mais potente. O seu shooter fica quase infinito, ele tem uma batida de chifre mais forte e força gigante nos braços. E como é que essa forma foi obtida? Basicamente foi após um deles ter nascido maior que os outros, e os outros é, adoraram ele e tudo mais, e depois de anos ele virou uma lenda no seu planeta. Então não são todos que podem ficar assim, é uma coisa rara, mas como o Omnitrix tem o ápice da espécie dessas coisas, acredito eu que o Ben poderia se transformar nessa versão aqui. Bom, o próximo alienígena, o nome dele é Orelhudo, ele lembra muito o Olhudo, né? A sua espécie é Ice Pantry. E o seu planeta natal é Pholos. Como poderizar habilidades, essa espécie é o quê? Ela é consistida de elfos que podem manipular o gelo dando formato. Muitos deles usam esse, essa manipulação de gelo para criarem armas. Porém, essas armas são baseadas em brinquedos. Que podem ser usados para que eles se protejam dos seus predadores. Ó, oh, no caso aqui, é mais um área aí que pode manipular o gelo. Que é uma coisa que eu disse para vocês que não queria que tivesse. Só que eu achei criativa a maneira que ele utilizou. Que ele utilizou o quê? Brinquedo, né? Que é uma coisa que no natal tem muito, né? então mesmo sendo um alien de gelo pelo menos ele montou ali uma coisa que diferenciasse ele dos outros alienígenas de gelo isso eu gostei a curiosidade da espécie quando eles entram na puberdade, eles são transformados em soldados que, ao invés de usar seus poderes para armas baseadas em brinquedos, eles usam o seu gelo para magia. Que não são todos que conseguem, mas provavelmente no Omnitrix, né? O que é o ápice, ele conseguiria sim fazer isso, fazer magia. E é interessante esse negócio, né? Tipo, aí seria mais um alien que pode utilizar magia. Só que assim, no caso, é igual o Tartagira e o Isneriou, Acredito eu, né? Tipo, ele só poderia usar magia se ele passasse um tempo treinando, ou seja, só com controle do México, Porque sem controle mexe o B não teria muito tempo para treinar usando magia. Acho que seria mais ou menos assim. Que e eu acho legal que vocês estão usando muito esse, esse conceito por puberdade Eu acho que vocês estão gostando do Fogo Fado Desabrochado, né? Porque esse aqui já é o segundo fanalian aqui que tem esse negócio de puberdade E eu não posso dar os créditos pro cara porque tá só sei lá Aí, né? Eu não sei quem é sei lá E o próximo é, é o alien do Benny Benioso É o Beldrin O nome dele vem da junção de Bell com Children né? Children é criança em inglês as suas espécies são os unanianos e o seu planeta natal, um planeta com um nome muito criativo, Neve. Como poderes e habilidades, ele tem super velocidade. Seu poder pode criar qualquer coisa dependendo das suas emoções. Agora, ele não pode resetar o universo, por exemplo, claro, né? Os safos celestiais não iam um, permitir que ele fizesse isso. Mas ele pode utilizar uma bengala doce como espada. Criativo, isso, né? Só que o negócio é que ele invoca o um negócio do nada. Mas fazer o quê, né? Alienígenas. Alienígenas são esquisitos mesmo. Ele também pode alegar pessoas e o seu chapéu é uma manifestação da sua alma pura. Que ao ser colocado na cabeça de outra pessoa A pessoa pode ser possuída por ele Ou então ela pode se contagiar com o espírito dele Dependendo da escolha dele Eu acho que às vezes, esse negócio de alegrar as pessoas Poderia não ser a única coisa que ele poderia fazer Poderia ser a coisa que ele mais faria Mas ele poderia mudar as emoções Tipo, sei lá, deixar a pessoa triste, com entendeu? Mas o que ele mais usaria poderia ser Alegrar as pessoas mesmo, né? Só uma sugestão aqui Pô, Mas esse alien ele é baseado em uma criança boa e esperançosa do Natal Achei legal, né? Porque não é mais um alien de gelo Não é um alien de baseado em emoções que é uma coisa que não tem muito assim em Ben 10. Bom, ele tem uma alta energia por ser criança, né? Porque no caso a infância é o estágio mais alto da espécie. Ou seja, mesmo sendo o Ben de 16, o Ben 10 mil. Ele, ele seria uma criança ainda porque o ápice da espécie ali. O auge da espécie é a infância mesmo. E assim, eu entendo né, esse negócio dele. O autor ter colocado colocar para ele alegrar as pessoas. Por causa que tem a ver com ah, ser uma criança boa, esperançosa do Natal. Cara, eu, eu gostei desse alienígena assim. Eu gostei do conceito dele. Mas assim, sendo bem sincero... Que Inquisito aparência, os dois que eu mais curti foram o Natus e o Orelhudo, mais inquisito, a lore, os poderes, a habilidade, a espécie, realmente a galera caprichou, todos estão de parabéns, viu? Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, gostado. deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!